fazer nada, hoje eu não ia fumar, mas eu decidi que eu tava afim, pra variar, como todos os vlogs eu começo assim, é, eu vou de comer, eu fiz um bolo eu vou mostrar pra vocês, ontem e ele não vai leite, ele vai água e eu tô muito feliz, porque daí eu não passo mal e, e, gente, ficou muito bom Só que eu usei açúcar mascavo Porque eu só tinha açúcar mascavo E aí eu acho que ele ficou um pouco mais pesado Por causa disso, mas a massa não fica aquela massa socada Sabe? Ela fica bem levinha Eu vou mostrar pra vocês Olha isso, Brasil Tá, mar... tá muito gostoso, sério Ele tá, deixa eu virar Ele ficou Meio soladinho Mas ficou muito gostoso Enfim Uh, eu vou... Nossa senhora... Eu acabei de terminar de comer, eu tava jantando. E eu fiz a mesma janta que eu faço sempre, que é basicamente ovo mexido e esquento o arroz e lentilha, ou arroz e feijão. Eu não sou muito fã de carne, então eu como carne no almoço e eu acho que eu já faço muito. Eu tenho uma pia para limpar, tá? Maravilhosa. Então eu vou terminar de limpar a pia... E vou tomar um banho, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. Eu tenho um vídeo pra terminar de editar. E aí depois eu vou tentar já dar uma organizada no blog. Tentar fazer algum post. Eu tenho foto de produto pra fazer. Então, vamos lá. Então, Pia pronta, uh, eu vou, nossa senhora, essa bagunça aqui é permanente basicamente, porque a gente não tem onde botar essas coisas, não tem armário, então as coisas foram ficando aqui no cantinho empilhadinhas, e aí um dia eu vou fazer um tour, vou dar um mini spoiler, peraí, vamos pra porta, pra vocês entenderem. Aqui é a porta de entrada e virando é essa visão que tem. Focar. Então, é essa visão que tem. Aí aqui nessa porta é a cozinha que está assim. Dá pra ver a cozinha inteira. Na a gente comprou tudo do Electrolux. Então, a geladeira, o micro-ondas e o fogão são Electrolux. Inclusive, a Electrolux, se quiser patrocinar, estamos aceitando. É a sala. Então tem a minha bolsa, porque eu acabei de chegar e ainda não fui pro resto da casa. Uh, as... Nosso sofá. E aqui o móvel que a gente mandou fazer na marcenaria. O meu namorado desenhou. E aí a gente mandou fazer do jeitinho que a gente queria. E a TV que eu, estava que eu estava assistindo Nina Secrets até agora há pouco. Aí continuando aqui. Tem essas três portas. É o quarto, o escritório e o banheiro. Enfim, tá tudo armado aqui. Então agora eu posso tomar meu banho. Uh, hoje eu vou... Vou... O que que eu vou fazer? Ah, eu vou editar vídeo, então eu vou tomar banho e vou lavar o cabelo E eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu vou usar dessa vez Porque outro eu vou trocar, é outro Eu tô animada, porque eu tô ansiosa pra testar Deixa eu pegar Ai. Vou levar pra uma... Eu já vou... Como eu vou ter que tirar foto dele Eu já vou trazer ele aqui pro lugar branquinho e iluminado da casa Aí eu mostro pra vocês, peraí que eu vou virar a câmera. A linha que eu vou usar dessa vez é essa aqui, nutrição com óleo micelar. Pra cabelos extremamente frágeis e secos. Eu tô perdendo muito cabelo, então eu vou testar essa linha aqui agora. Claro, ela não é pra queda, mas eu acho que se for dar uma ajudada pra fortalecer, já vai ter um bom resultado. Ela é transparente, como dá pra ver aqui na embalagem, então talvez ele limpe bem. E eu acho que a água micelar vai ser bom pra limpar também. E o condicionador, eu tenho sério problema com esses condicionadores pequeninhos. Tipo, ele é muito pequenininho. Mas, vamos ver. Eu vou testar e eu conto mais pra vocês. E agora eu vou fazer as fotos desse produto pra botar no blog depois que eu fizer a resenha. E eu gosto de fazer a foto com ele novinho, então eu já faço antes de usar mesmo. Como a minha câmera tá sem bateria, eu vou levar eles aqui comigo. E eu vou tomar banho antes de fazer as fotos. Eu vou usar eles, mas eu não vou contar pra vocês o que eu achei. Vocês vão ter que ir lá olhar no blog depois o, que, o resultado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do post desse produto. Assim que ele sair, eu atualizo aqui. E eu vou tomar banho. Pegar minhas coisas. E aí eu vou tentar trabalhar, editar vídeo e arrumar as coisas. Porque eu tô tentando fazer isso há dias e eu tô só adiando. Hoje vai. Então, vamos lá. Eu disse que ia tomar banho, né? Pois é, eu sentei aqui gravar stories porque faz muito tempo que eu não faço isso e eu acho que eu devia fazer mais, que isso ia colaborar para o Instagram crescer e tudo mais. Só que eu tenho um pouco de vergonha. A Gabi Ferreira falou uma coisa que é muito real, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo porque ela é muito boa, uh, que a gente fica se auto-sabotando, a gente fica entrando numa discussão interna de o que eu tô falando é... é, é certo, o que eu tô falando tá certo as pessoas estão entendendo o que eu tô falando e eu falo muito rápido então eu tenho medo de que as pessoas eu fale muito embolado e eu simplesmente deixei pra lá abstrair e comecei a postar os stories sem ficar ouvindo mil vezes, sabe? quando tu fica ouvindo no repeat daqui a pouco já não faz mais sentido aquilo que você falou então eu parei de fazer isso eu simplesmente gravo e posto eu não penso, porque se eu pensar eu não vou postar e eu vou desistir de fazer então, isso se aplicar aos vlogs também, eu ficava, ai, não posso mostrar isso, ai, tá feio, tá bagunçado. Agora vocês veem tudo, a casa do jeito que ela é, do jeito que ela tá, e é isso aí. Porque eu acho que a, o vlog perdeu muito dessa essência de ser 100% real, e de tá bagunçado mesmo, e de não deu certo, a gente conta, deu certo, a gente conta, e é isso aí. Então, é bem isso que eu quero fazer, e é bem assim que eu quero ser aqui. Então vamos lá, porque agora eu tenho que tomar banho real porque eu tenho um vídeo pra editar e um post pra escrever Aí do banho tô aqui linda maravilhosa com essa cara tia de olheira, vou levar pra botar no lixo acabei o meu 3 a 6, finalmente o detox eu demoro muito pra acabar e ele rende demais então vira uma batalha eterna pra chegar no fim do potinho porque normalmente eu quero usar outros eu quero testar outros produtos e eu fico tendo que resistir nesse aqui até terminar então, eu fico olhando pra cá, mas é que eu não tô acostumada, tá? E... Ai, meu nariz tá coçando. Então, agora, finalmente, pude trocar. Minha câmera deu uma carguinha. Vou poder tirar fotos. Vou botar aqui na roupa suja. Vou poder tirar as fotos do produto do Dove. Mas eu esqueci ele dentro do box. Então, eu vou ter que entrar, molhar os pés de novo pra tirar ele de lá. Mas tudo bem que eu não faço por vocês. E aí, eu vou tirar as fotos. Então... Calma aí que eu vou entrar no box. Agora eu sentei aqui no escritório pra botar o vídeo renderizar, eu já tô com o note. E aí, enquanto o vídeo renderiza, eu vou arrumar o quarto, porque ele tá uma zona. Então vamos primeiro fazer isso, e aí enquanto isso aqui processa, a gente faz o resto pra ganhar tempo. E aí eu vou pintar minhas unhas, porque eu não tirei foto da última e eu amei a cor. Então eu vou tirar foto hoje. O vídeo tá renderizando já, agora eu vou lá arrumar a cama. Queria muito pintar minha unha, mas já são, são 9h20, eu não sei se vai dar tempo. Ia pintar, e arrumar o quarto, mas não vou, porque a gente não vai dormir mesmo, daí já vai bagunçar tudo de novo. Então não vou arrumar agora, mas eu vou pegar o roupão porque lá no escritório tá frio. E vou pintar minha unha. E aí, quando o vão chegar, eu já vou estar com a unha seca pra fazer comida. Então, vamos lá. Estou aqui linda, maravilhosa de roupão, porque tá friozinho. E editei é o vídeo já, pintei as unhas. Eu tô apaixonada por essa cor, sério. É o azul que eu sempre quis, e que eu... Nossa, meu azul favorito da vida. O hum, que, que eu vou fazer agora? Cancela, isso aqui não, não tem nada a ver... Eu tô criando no Pinterest uma pasta com as minhas unhas, porque até hoje eu não tinha. E eu acho super válido, eu acho super legal eu ter, tipo, organizado e também pra galera conseguir ver mais ou menos as cores e tudo mais. Então, eu tô organizando isso agora, estou fazendo. Pra quem não sabe, eu vou botar aqui a hashtag dos meus esmaltes de unhas, vai estar dos meus esmaltes de unhas aqui das minhas fotos de unhas lá do Instagram vai estar aparecendo aqui pra vocês mas já aviso que é arroba, opa não, não hashtag unhas da Vicky deixa eu ver unhas da Vicky Aloy e eu vou botar aqui pra vocês também e eu tô organizando e até porque eu gosto de ter as fotos num lugar bonitinhas e tal então, eu já vou deixar tudo arrumadinho. Isso é uma coisa que leva muito tempo, porque tem que fazer uma uma. E eu tenho muitas fotos de unha já postadas no, no, no Pinterest, no Instagram. Então, é um trabalhinho. Deixa eu ver. E eu me perco. Eu tenho que... Eu, é é a Mas é, é útil. Pra mim, é legal. Então... Tô fazendo isso agora, enquanto as minhas unhas secam, tô usando ainda este secante de unhas da Dylos, vou fazer um post sobre ele, porque o bichinho é bom. Então eu vou fazer um post, explicar tudo direitinho, mas no vídeo de comprinhas que está aqui nos cards tem falando sobre ele também. <risos> <risos> ah, então a gente agora vai ficar aqui sentado, assistindo o YouTube provavelmente... E depois a gente vai dormir. Então, a gente se vê no próximo. Beijo. E até. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau, amor. <risos> Não. Que? Dá é tchau, gente. Tchau.